Já nasceu em Belém Veio ao mundo de detetor Veio a todos ensinar A vivência do amor Nasceu no ex humilde, De que sei E o marido Vinha ao frente do olhar E o regaço de marido Quando foi chegado o tempo Em que de nascer havia Assim como o desposado seu tal não saía, Abraçada a sua esposa, que em seus braços a trazia, Ao qual a bendita mãe em um presépio curia Entre pobres animais que então por ali havia. Os homens davam a cantar, os anjos a melodia, festejando o um desposório que entre aqueles dois havia. Deus, porém, no presépio, ali chorava e gemia, eram joias que a esposa ao desposório trazia. E a mãe se assombrava da troca que ali recebia. O pranto do homem em Deus e do homem a alegria. Coisas que num e no outro tão diferente ser Jesus! Tu és